Estou trazendo aqui para vocês o creme capilar sem enxágue. Ele é excelente para usar como livinho e como umectante. Depois de lavar o cabelo, você passa um pouquinho na mão e passa nas pontas do cabelo. Também, como umectação, você passa durante a noite, põe uma touca no cabelo de manhã você lava. Resultados impressionantes: fica com brilho, o cabelo fica, fica bonito. E você que quer largar um pouquinho a, aquela escova definitiva, Excelente, você vai ver que o cabelo fica mais assentado, mais liso, fica maravilhoso. você quer hidratar, o cabelo está sem força, faça uma meditação que você vai ver resultado. É excelente, ele é feito com só produtos da Amazônia.